Olá, a TV Engenharia conversou com a equipe da Prosumir, que recentemente recebeu o prêmio Open Startup. Confiram a entrevista. Ano passado a Prozumir iniciou um processo de crowdfunding. Qual foram os resultados desse processo e o que se pretende fazer com o valor? Certo, é, é, nós, ano passado nós buscamos realmente nossa primeira rodada de investimento, que era visando agora no ano de 2017 já iniciar as operações comerciais da empresa. Então, nós é, optamos pelo crowdfunding, a modalidade que nós consideramos mais interessante para a empresa no momento. É, essa modalidade nós optamos por fazer com a empresa é, Exceed do Rio de Janeiro, que tem toda uma plataforma. Né? Então nós fizemos essa parceria com a Exceed, que divulgou nossa campanha online, é, vamos dizer, habilitou todo o nosso, nosso plano de negócio na CVM. E com isso nós conseguimos captar em dois meses e meio, no ano passado, é, 300 mil reais para assumir. E isso aí, exatamente, para esse ano operacional, qual que era a função desse recurso? Primeiro, é manter a equipe, é, porque nós temos um, um lead time de vendas longo, então, independente de faturamento, nós temos que, tínhamos que montar e manter uma equipe, e também a parte de capital de giro, porque os produtos da, da empresa, são é, turbinas a vapor, não são equipamentos é, baratos, então nós precisamos desse capital de giro, e esse recurso, para startup, é muito difícil de se, de se obter porque bancos, principalmente, seria uma fonte relativamente fácil, é, é, exigem garantias e histórias de faturamento que startups não possuem. A Próximir ficou novamente bem colocada no ranking da 100 Open Startup. Qual a importância deste reconhecimento? É, isso nos aponta que a gente tem feito um bom trabalho dentro da, da, do evento sem, sem Open Startups. Somos avaliados por eh, investidores, por grandes empresas que são possíveis utilizadores da nossa solução e ainda mais por pessoas que já tiveram startups e estão como mentores lá. Ou seja, é uma validação do caminho que a gente tem seguido e a gente tem colocado nosso esforço em cima disso. E esse é um dos resultados quando a gente é tão bem colocado no num evento como esse. De 2014 até agora em 2017, quais foram as evoluções da turbina retutora de pressão? Certo. É, 2000, eu diria assim, dos, desses três anos que é de existência da, da, da ProSumir, os dois primeiros anos foram muito de desenvolvimento do produto. Então, primeiro ano, 2014 e até um pouco de 2015, fizemos parcerias tecnológicas, inclusive com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? É, também conseguimos incubar na Estia para desenvolver a turbina redutora de pressão. Então, foram feitos projetos, testes, é, acordo de cooperação tecnológica, é, com participação de pesquisadores, pós-doutores, professores da URGS, né? E, e foram feitos os primeiros testes da turbina também. E isso também possibilitou a ProSumir ganhar editais de inovação. Então, tanto em 2014 nós vencemos o edital de inovação do SEBRAE, 2015 o edital de inovação do SENAI. E, inclusive, agora em 2016 nós vencemos novamente o edital de inovação do SEBRAE também. Então, nós conseguimos recursos de inovação, subvenção para desenvolvimento do produto. né? Foram esses Dois, dois primeiros anos, e agora, agora nesse terceiro, é, nos dois primeiros anos, né, o terceiro ano a gente fez muitos testes industriais. Nós conseguimos parceria com a EDP Soluções de Energia, do grupo EDP Portugal, e fizemos o teste da turbina redutora no ano passado, dentro da, da, de uma, uma, uma fábrica de alimentos aqui em Porto Alegre. Validamos toda a tecnologia, e isso nos habilitou, para esse ano, iniciar as, as operações comerciais da empresa. Para assumir qual a importância de ser uma startup incubada pela REST? Olha, é muito importante em vários aspectos, desde o suporte de gestão é, e estrutura que a REST sempre nos forneceu, é, também a, a rede, o network proporcionado pela Est é muito grande, isso também nos abriu muitas portas em editais. Isso gerou muita credibilidade para prosumir como startup, e com isso nós conseguimos acessar os principais editais de inovação. E, e principais eh, programas de aceleração como Inovativa Brasil e 100 Open Startups. Dentro do ranking, a Prasumir conquistou o primeiro lugar na categoria energia, porque é, um, é bom ficar entre esse destaque no ramo. É, mais uma vez, ele mostra que comparado com nossos pares dentro da indústria, que são outras startups que também têm boas ideias na área de energia, é, isso demonstra que nossa solução ela tem um cunho técnico muito bem posto que é bem entendido pelos possíveis utilizadores e por pessoas que avaliam soluções inovadoras. Então, de novo, ele é um, um, um, um marco dizendo que a gente está no caminho certo, que a gente está entregando resultado e esse é um dos, uh, um dos indicadores que mostram que o nosso resultado é sólido. Também nós participamos de um programa de aceleração internacional, que é o Rede prende Landing, também que foi apoiado pela URGS e pela EST. A próxima ficou novamente bem colocada no Sem Open Startups. Qual a importância desse reconhecimento? Olha, é, é que pelo segundo ano seguido, nós somos a, a principal startup de energia né, no, do Brasil. É, o ano passado, nós fomos o 29 no ranking, ou esse ano já já. Ano passado, já fomos o 29 de de 1.600 startups. Esse ano, nós somos a 16 startup no geral, de 2.800. Então, isso melhorou muito. Nos dois anos, em comum, nós somos sempre a primeira startup da, da área de energia. Isso é o que nos possibilitou, isso aí gerou muito visibilidade, tanto em mídia para a empresa, quanto em parcerias e contatos comerciais. E, com isso, as maiores empresas do Brasil, como o Gerdau, IDP de Portugal, o Ambev, o nos procura para fazer projetos. Por que é importante, sendo uma, uma startup na área de energia, ficar em primeiro lugar no destaque do Senhor? É, isso é importante, conforme, conforme eu disse. É, as maiores empresas do Brasil é, procuram a área de energia e nos vem com o primeiro do ranking. E isto nos é, habilita e nos gera muitos contatos assim, que seriam muito difíceis de, de se conseguir diretamente. Então, estar tá no ranking, estar tá na mídia como a primeira de energia atrai muitas parcerias importantes para a empresa. E após esse reconhecimento, quais os planos da para assumir? É, nosso plano agora é... Continuar nosso planejamento estratégico agora de 2017. de Nós estamos é, comercializando, instalando e fabricando nosso, nossos primeiros equipamentos. E após essa etapa, sim, a partir de uma etapa de alavancar as vendas da, da, da, da turbina redutora de pressão. E após esse destaque, quais são os planos da assumir A gente continua com a mesma ideia de, de desenvolver soluções inovadoras. Nós temos a, a estamos enfrentando e colocando nossa solução dentro do, do mercado, nesse cenário que está que está posto e a gente continua ainda com uma grande parceria tanto com a escola de engenharia na forma do laboratório de ensaios termo, termodinâmicos e aerodinâmicos, que é o Leta, e a Ester, para desenvolver novas soluções inovadoras e continuar desenvolvendo o um mercado de eficiência energética focado na parte térmica.